Bom dia grupo, vão acordar? Cadê o grupo? Hoje é dia de acordar tarde, sair correndo, chegar na escola sem pentear o cabelo e sem fazer lição de casa É dia de esperar o um professor do lado, de sala, do lado de fora da sala, deixar ele entrar e ficar enrolado lá de fora até ele chamar três vezes dia de pedir pro meu banheiro duas vezes na mesma aula e ficar jogando cunho de crush na privada E sair do banheiro bem devagarinho para chegar na sala só na hora da chamada de levantar a mão, dizer ao professor que tinha uma pergunta, mas esqueceu. E na hora de, do recreio, fazer fila do bebê ferrar nos colegas, encher a bochecha de água e cuspir no corredor. De dizer ao professor que ele está com a sujeira na testa. Verificar tentando tirar o que não existe. De jogar aviãozinho, bolota e borracha de duas cores nas costas dele. De se preparar para fazer a prova. Com uma cola na carteira, na manga, na caneta, na sola do tênis. De fingir o professor que não vai terminar a prova a tempo, que está com dificuldade, quando já terminou tudo e está passando a resposta para os colegas. De voltar suado na aula de educação física, de trocar bilhetinho na sala, de fazer caricatura na lousa, de espalhar boato de que a prova vai ser difícil. De distribuir bala de mentes durante a aula, abrir lata de refrigerante e fazer piquenique na aula de ciência. De fazer conta na aula de português, exercício de gramática na aula de matemática, de física na aula de química e vice-versa. De tirar o barulhinho do celular e ficar no Whatsapp. De abrir o YouTube e colocar nas músicas de heavy metal. De fazer snap, atualizar o Insta, twittar baixar o Telegram. Hoje é dia da maldade, de comer o lanche do colega, de subir no muro, cair e ir para Hoje a gente volta para a escola, pessoal. Na verdade, a gente tá saudade, de rever os amigos, as amigas, abraçar todo mundo. Que daqui a pouco tá todo mundo se odiando, se chamando de falsianos, espalhando fofoca. Boas aulas, grupo. Boas aulas, grupo.